Eu o um Nerd Maniacos Europe, aqui eu fala Amoroso para o canal Nerd Mania. Well, Whatever. Uh, eu já fiz uma vez, há uh, uns 2-3 anos, tem um vídeo aí uh, sobre como, como usar o Spotify Premium uh, usando uma conta uh, normal, grátis. Não, uh, vou deixar o aplicativo para download aí no na descrição do vídeo. Eu só ler a descrição e baixar o aplicativo. E o aplicativo é este é, é o Spotify, não é? Spotify permite escutar músicas online, não é? Permite escutar música online sem precisar é usar a tua, o teu armazenamento desculpa uh, ok então vamos abrir aqui o Spotify depois de ter instalado e desculpa depois de ter baixado e instalado vamos abrir o Spotify então eu vou vou pausar o vídeo para fazer o login então, só se não, nunca usou o, o Spotify temos aqui sign up free temos continue with facebook facilita uh, o início de sessão temos login para quem tem os dados então vou pausar para fazer login depois vamos ver como é que está lá dentro uh, então dando continuidade acabo de clicar para iniciar a sessão e nós temos aqui a interface uh, desculpa, a interface aqui uh, do Spotify nós vamos pegar uh, uma playlist temos aqui a playlist do Alan Walker e então você aqui não precisa usar o modo shuffle o modo uh, aleatório você pode clicar na música que pretende escutar não é vou pausar por causa dos direitos autorais não ainda usa no vídeo então você pode pesquisar sempre aqui na aba de pesquisa uh, pesquisar Uh, vamos lá ver, Tired gosto de usar sempre isto então, Tired e, e podes explicar a música que estás a pesquisar bom, salientar que desculpa, mas já não preciso podemos, posso sair já do aplicativo então, salientar que na versão normal da Play Store do, do Spotify nós não podemos fazer essas ações que eu, que eu demonstrei aqui porque ao abrir uma playlist usando aquela versão da playlist não, não aceita você clicar na música que você quer tem que clicar tem que clicar aqui nessa parte de aleatório você não pode escolher a música que quer é, escutar Whatever. Uh, espero que a dica tenha ficado esse vídeo, esse vídeo foi recomendado pelo Ruben Jr <risos> É dedicatório a ele, mas eu tenho certeza que mais outras pessoas precisam de desta informação. E valeu aí, estamos juntos. Uh...